Eita que Deus deu é para a salvação mas hoje virou uma renda de mortes virou uma competitividade e o povo que está no meio desse povo cruzado de liderança, está sofrendo aquelas almas se perdendo almas gemendo, famílias se destruindo e quando muitos de nós deveríamos fazer o papel de rogar ao Deus da Seara de rogar ao Deus Todo-Poderoso que levante o um batalhão de pessoas Fraturar o inferno, Libertar o endemoniado. Dar vista ao cego. Voz ao mundo. Ressuscitar ao morto. Povoar o céu. Deus chamou eu. Chamou você. Aí nós em vez de fazer esse papel. Ficamos no meio desse povo cruzado. brigando junto com esses ignorantes. É hora de você abrir o olho. E começar a mudar a nossa oração. Deus levanta um povo novo nessa pastor Elto, eu, eu tô com você não abro, vamos lá vamos ganhar a mão daí vamos salvar as almas, vamos fazer a hora. eu não estou aqui para ser ingrato, pastor Elto, eu vou ser grato, diga graças a Deus, graças a Deus. dá uma olhadinha para o seu irmão, diga para ele assim a espada pegou você? a espada pegou você ele vai dizer para você assim só conta pastor, só um cutucadinho O só do cutucadinho na costela, a espada assim ou não? <risos> Diga graças a Deus, é, é, é, é. irmão. Olha que coisa interessante. Eu fico olhando. Às vezes a pessoa diz: Tem chamado? Eu tenho chamado? Eu fui chamado para pregar? É, tu foi chamado? Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Primeira coisa para identificar uma pessoa que foi chamada para pregar. Olha só, ela tem obediência. Não tem obediência? não se submete cuidado se for chamado aonde existe chamado existe submissão e obediência se você foi chamado para pregar o evangelho você vai ter submissão se eu fui chamado tem obediência no meio não existe crente que foi chamado ao ministério que não tenha submissão a Bíblia diz que Natan, Coreia, Amirão e mais um grupinho lá, se, se, se chamaram, se acharam chamados líderes da congregação. Até que um dia eles disseram assim: Olha, o senhor está vendo? Deus é com nós, esse Moisés é, aí acabou. A Bíblia diz que um dia Deus desceu e abriu a terra e levou uma galera. Tudo embora. Presta atenção. Mas eles se consideravam chamados. Eles consideravam o cara que estava ali escolhido. Olha para o pastor aqui. Irmão, primeira coisa que você tem que entender. Quando Deus chama uma pessoa. Quando Deus chama uma família. Quando Deus chama um casal. Quando Deus chama alguém. A primeira coisa que você tem que colocar no teu coração. Que jamais Deus vai colocar você para fazer uma obra sem te dar a ferramenta essencial que é poder. Deus não vai confirmar teu ministério se ele não te dar poder. Você precisa ter poder. Não precisando ter poder. E esse poder você não adquire de qualquer maneira. Nós vamos adquirir esse poder na oração. Nós vamos adquirir esse poder lendo a palavra. Agora, uma coisa que você precisa guardar: o povo de Deus, o povo que foi chamado. Eu estou falando por experiência. Eu estou há anos pregando a palavra. Desde os meus 22 anos, eu estou pregando o Evangelho. Liderei uma cidade três anos. Cuidei de congregação no meio do mato. Batizei gente que, no mês, no outro partiu para a glória. Fui ganhando almas, cuidando de congregação, construindo igreja. Faz 16 anos que eu estou dentro desse ministério da Igreja do Evangelho, Pregando, pastoreando aqui, pastoreando ali. E eu tenho convivido com cada tipo de pessoas. Pessoas que só vêm sugar você pessoas oportunistas que só querem sugar você em oração sugar algo que você tem para dar só chegam perto de você porque você tem algo a oferecer e no dia da tua dor no dia da tua angústia, no dia da tua aflição são os primeiros a virar as costas sabe o que o povo fez para Jesus? sabe o que o povo fez para Jesus? a Bíblia diz que o povo seguia Jesus mas Jesus tinha pão para dar tinha peixe para dar, tinha comida para dar Aí Jesus disse assim, vocês só me seguem Que eu tenho pão para dar que eu tenho comida para dar que Eu tenho algo a oferecer a vocês Por isso vocês me seguem Aí a Bíblia diz que logo em seguida Prenderam Jesus e Quando prenderam Jesus Não se engane, A igreja não é constituída de anjo É ser humano Ser humano que acerta e que erra Tudo o que Jesus fez Ele fez baseado em pessoas por isso ele disse, Amará a Deus e o teu próximo, como a ti mesmo, olha para cá, pessoas te ajudam e pessoas te decepcionam. O reino de Deus é o um reino de pessoas, o Espírito opera no meio do povo, mas são pessoas que estão ali. O meu ser humano cura, o meu ser humano machuca, o meu ser humano ajuda, o mesmo ser humano atrapalha. Olhe para cá, se Deus for te abençoar, vai ser através de uma pessoa. Se Deus for abrir uma porta para você, vai ser através de uma pessoa. Se Deus te der um carro, vai ser através de uma pessoa. Se Deus te der um emprego, vai ser através de uma pessoa. Se Deus te ajudar com uma cirurgia, você precisar de uma cirurgia médica, vai ser através de uma pessoa. Se você tem um problema na justiça, vai ser através de uma pessoa. Se você tem qualquer tipo de problema, ou você espera qualquer tipo de solução, será uma pessoa. Que Deus vai usar na Terra. Ou você acha que vai descer um anjo lá dentro da tua casa e vai dizer assim, daqui, Pastor El, vem trazer a chave do teu carro e o documento vai descer um anjo lá e vai fazer isso? Vai ser um ser humano que Deus vai usar para te aqui trazer a tua bênção? Que Deus falou comigo? Olha para mim. O patrimônio maior são pessoas. Nós estamos em Pare de querer ficar defendendo uma coisa e outra. E defenda o propósito maior. Jesus morreu na cruz por pessoas. Foi por pessoas que Ele morreu na cruz. Não morreu por antes. Não morreu por demônios. E nem morreu para ter encher de bênçãos materiais. Embora isso é bom que eu não estou desprezando. Ele morreu primeiramente. Para trazer a redenção da nossa alma. Nossa alma estava perdida, como a Bíblia diz Errantes como ovelha que não tem pastor Estavam perdidos Aí Jesus disse assim, eu vou resolver o problema Vou começar a clamar, Que eu vou levantar novas pessoas Vou levantar novos discípulos E vou dar poder para ele Para libertar o povo, para salvar o povo, para ajudar o povo Para transformar o povo Então você tem que colocar no teu coração como eu coloco no meu coração meu Irmão, o maior patrimônio da igreja Não são as paredes, O maior patrimônio é você A igreja é você a igreja é você. O vaso que Deus quer usar é você. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo mim, nome do Senhor Jesus. Quero que você peça o seu voto. Talvez alguns de nós aqui precisem ouvir. irmão, seja você um grato a Deus. Um grato pela vida do seu pastor. Seja você que tem gratidão pela vida do seu pastor, do seu líder. Seja você alguém que tem ingratidão pela obra. Como a Bíblia diz Não te esqueça de nenhum dos seus benefícios Seja você um grato Seja você uma pessoa Que vai começar a orar Para Deus levantar a pessoa Não seja você mais um que está esperando Alguém cair para algum lugar A Bíblia diz que a diferença De Elias e Eliseu É que Eliseu esperava Elias subir Para ele pegar a capa Ele esperava Elias subir a capa, tem gente que espera alguém cair para pegar o lugar. Estou esperando ele sair daquele emprego, cair daquela, daquele lugar, que ele trabalha para vir ocupar o lugar dela. Tem gente que espera que o outro se ferre para ocupar o lugar dela. Tem gente que olha, meu irmão, mora próximo dos outros vizinhos e tem vizinho que está lá torcendo que há algo de errado na tua casa, para ele comprar a tua casa, comprar a tua terra. Eu vi está dizendo assim daqui um dia, ele financiou esse carro. Que pagar esse carro ele vai vender para mim tem gente que é dessa maneira mas eu quero dizer uma coisa para você oh, a Bíblia diz, de roguem a Deus da Serrada, que levante mais pessoa, levante pessoa é